E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você E hoje para te fazer uma pergunta Você gostaria de passar dois dias comigo Aprendendo as técnicas que eu aplico no meu negócio E aplicando dentro do seu negócio? Então, fica comigo nos próximos minutos que você vai entender Vamos lá então, hein? Não sei se você se lembra ou se você chegou a ver que no ano passado eu comentei da minha vontade de rodar o Brasil levando conteúdo ao máximo de pessoas possíveis. Esse ano isso começa a acontecer e vai começar a acontecer agora em março. Em março nós teremos a primeira imersão presencial de alta performance em Marketplace. Uma imersão criada baseada no meu treinamento de alta performance em Marketplace, aonde você vai aprender a teoria, né? a técnica a ser aplicada, mas você vai aplicar e aplicar e aplicar durante esses dois dias. Tudo que você visualizar, você vai aplicar dentro do seu negócio. Porque só aplicando, né, nós conseguimos aprender e realmente tirar o máximo proveito disso tudo. Tá? Para que a gente consiga ter escala, para que a gente consiga ter cada vez um volume maior, existe uma coisa, duas coisas no meu ver que são extremamente necessárias, que é a automação e gestão. E pensando nisso, tá em parceria com a MT Soluções, o Matheus Toledo, CEO da MT, vai estar com a gente na imersão trazendo toda a parte necessária para que você automatize o seu negócio e escale o seu negócio, independente de sistema ou do que você utiliza, você vai aprender as técnicas para fazer isso e principalmente como aplicar essa automação e essa gestão dentro do seu negócio. A imersão ela é voltada 100% em acelerar todo o seu negócio. Acelerar, trazer vendas. Não existe aceleração sem venda. A nossa ideia é que o seu negócio venda cada vez mais. Agora, nós, no meu ver, né? Ver do Alexandre Nogueira, nós estamos num momento de mercado onde existem três tipos de vendedor: tá, o vendedor que está começando agora, mas ele já tem uma noção do que ele quer vender, ou até mesmo já escolheu o nicho que ele quer trabalhar. Nós temos o vendedor que está patinando ali, está girando, girando, girando, girando, girando e não consegue sair do lugar, ou chegou em algum ponto onde ele está estagnado nesse exato momento. E nós temos o vendedor que já fatura uma quantia considerável, que já está no mercado há certos anos, como eu costumo dizer, são os dinossauros do nosso Marketplace, onde eu tenho aí o Leandro, tem uma galera aí que são dinos mesmo, os caras são antigões, então o Rafa Borim, né, que está há um tempão já dentro desse mundo dos marketplaces a boa notícia é que independente do seu nível, tá? se você está na primeira situação que eu falei, você já sabe o que você quer vender, mas você ainda não começou, ou você ainda está devagar, não, não aplicou as, as técnicas corretas, serve para você. E ao mesmo tempo, se você já está no mercado há bastante tempo, eu também estou no mercado há bastante tempo, nós são quase 10 anos fazendo isso. Então se você já está no mercado há bastante tempo, também serve para você. E eu falo isso com uma particularidade muito grande, tá certo? Porque dentro do meu negócio eu tenho certeza que eu não apliquei tudo que eu poderia aplicar. Assim como dentro de mais de 40 empresas que eu passei no ano passado fazendo mentoria dentro dessas empresas... Eu vi negócios que faturavam mais de meio milhão, novecentos mil reais por mês, aonde não estavam sendo aplicadas todas as técnicas. Muito pelo contrário, é mais fácil a gente encontrar, às vezes, um pequeno aplicando as coisas corretamente do que um grande, porque as coisas vão crescendo, o tempo vai ficando escasso, e a gente começa a não dar atenção para pequenos detalhes que fazem a diferença dentro do nosso negócio. Então, a boa notícia é que serve para os três níveis tá, de vendedores que, no meu ver, existem no mercado. A má notícia, tá? Como eu falei anteriormente, nós iremos rodar o Brasil fazendo essa imersão. Então nós já abrimos três cidades, que eu vou deixar você e conferir quais são as cidades que estão abertas, e as vagas são limitadas. Então se você perder essa imersão que estiver passando na tua cidade ou no teu estado, provavelmente a gente passe novamente no seu estado apenas um ano e meio depois. Porque nós temos mais de 20 estados e temos 12 meses dentro do ano. Facinho de fazer essa conta, essa matemática e você vai ver que não, que não tem como passar mais do que uma vez no mesmo estado. Então aproveita agora, arrasta para cima ou clica dependendo de onde você estiver visualizando esse vídeo e aproveite e confira quais são as próximas três cidades que nós vamos passar nessa imersão Presencial, dois dias comigo, técnica, prática, prática, prática, prática, técnica, prática, prática, prática. Vamos fazer o seu negócio decolar, vamos acelerar o seu negócio, ou até mesmo se você já estiver ali tranquilão, vamos dar uma chacoalhada nessa casa aí e ver o que mais nós conseguimos extrair do teu negócio. Um grande abraço, espero você na nossa primeira imersão presencial. Valeu!